Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, quem tá falando é o Biel E galera, como vocês viram aí pelo título, thumbnail Sim, Purgatório voltou pra ranqueada e mano, só bora Just like... Just like Galera, já estamos aqui, como vocês estão vendo, mano, Purgatóriozinho, velho Mano, já deixa o like pra mim, por favor Que eu tô tentando gravar esse vídeo Eu acho que Desde as nove Nove horas, oito horas, mano E não tô conseguindo, velho, Não tô conseguindo gravar eu, Ou eu tô morrendo Porque eu quero postar um videozinho da hora pra vocês, tá ligado? Eu não vou postar um vídeo Onde que eu tô morrendo aqui Vocês não vão querer ver um vídeo assim ou, ou eu tava morrendo Morri umas duas vezes já no purgatório aqui Ou eu caí em Bermuda ou Kalahari, mano. Então já vamos aqui. Se pá, tô caindo primeiro que todo mundo. Não, tem um menor na frente, mas Já tô caindo aqui primeiro que todo mundo. Fora. É isso, ao azar. Ao azar, se não pegar nenhuma arma. Eita, eita, eu tô me bugando. Matei um aqui. Mano, eu tô me bugando, velho. Tô me bugando. Opa, um já morreu ali. Esse cara dá pra ele ter me matado. Será que... Não vamos dizer assim, que não é que ele não conseguiu, mano. Não é que ele não quis, é porque ele não conseguiu mesmo. Opa, tem ali, mano. Pera aí. Eita, meu microfone caiu. Aí, voltei. Não sei se o áudio vai ficar bom, rapaziada. Me desculpem, mas.. É, tô fazendo um improviso aqui pra conseguir gravar pra vocês. E. deixa eu. Pera aí, tem gente vendo, Pera aí. Pera aí. Eu vou ficar aqui só na moitinha, rapaziada. Não dá cara para muita gente Porque senão você já sabe, né? Deu a cara pra muita gente, nós morre Mas morre porque nós não tá bom ainda Infelizmente Infelizmente, barra, felizmente Porque tô evoluindo Eu achei que eu ia demorar mais para conseguir me adaptar Mas não, tô conseguindo me evoluir bem Aqui no emulador E é isso, rapaziada, já vai deixando o um like Se inscrever no canal, compartilha Bora, rumo com 400 inscritos se tudo der certo Se Deus abençoar né, vai conseguir essa meta até o final do ano Tá ligado é, Vídeozinho Pelo menos quase todos os dias vai sair Eu vou tentar trazer é, Mais vídeos possíveis Para vocês Seja de partida ranqueada Seja de Highlights Que eu não sei se vocês gostaram Mas o último vídeo Teve até que pra mim um feedback da horaço. Da horaça. Eita. Vamos ficar aqui com coisa. O certo é eu deixar.. Pera aí, deixa eu pausar aqui. Rapidinho. Eita. O certo é deixar subir primeiro. Deixa eu ver, não tem mais nada. Bora. Eita, opa, opa. Então galera, deixa aí no comentário como que eu tô jogando. Se eu tô jogando até que bem. Se eu tô jogando mal, se eu tenho que me. Eita, pega. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que praticar mais, sabe? Vai deixando o comentário. E eu vou ler todos os comentários aí. E. Vou dar um corte aqui. Sabe? Quando.. Eita! Quando eu encontrar cara, eu volto aqui com você. Rapaziada, estamos chegando aqui agora em Brasília. Não encontrei ninguém. Lá em. É como que era mesmo? Central, né? Central, mano, tô... tava até esquecendo o nome. É, não encontrei ninguém lá em central. Tô chegando aqui em Brasília pra ver se encontro alguém. Pelo menos eu vou trocar um tiro, mano. O pessoal tá morrendo muito rápido. Tem 16 vivos. Então, bora tentar, pelo menos, fazer mais uma killzinha, né? Ou sei lá, pelo menos fazer um buia, não sei. Quem sabe? tomar que eu faça um buia. E... Mano. Véi, que não só que eu de tava desse mapa, rapaziada. Juro pra vocês, juro pra vocês. Eu fiquei... Eu acho que mais ou menos Acho que uns 4 meses sem jogar Free Fire por conta do meu celular. Graças a Deus eu consegui pegar um PCzinho pra mim. E agora tô jogando Free Firezinho. Não, PC é muito bom, PC intermediário, tá ligado? Mas pô, já dá pro gasto, já dá pra jogar, já dá pra poder gravar, trazer videozinho aqui pra vocês. Então, mano, tô voltando cativo com o canal 2020, tá ligado? Não sei que não tá sendo um, um bom ano pra todo mundo. Encontrei cara. Tô subindo. Tem cara aqui em cima. Tô com medo de subir e morrer. Então, não sei se vai ter uma boa subir agora. Mas deixa eu só fazer um bagulho. Opa. Pra ver se tem cara... É. O cara certezamente cara tá aqui, mano. E, tipo... Tô com cagaço de morrer, mano. Cagaço de morrer. Tô com pera aí. Espera aí. Espera aí, tem jeito subindo. Almo. Só na minha tia. Eu acho que tem mais que um cara, mano. Mano, fala que não tem granada, tá ligado? Vou ruxar. Puxei. Vou ouvindo um barulho na minha direita. Rapaziada, o gel não queria sair, mano Rapaziada, o gel não queria sair, juro pra vocês Véi Tô com um cagaço Tô com um cagaço, eu pensei que ia morrer Vamos relar um kitzinho aqui Rapaziada do céu quem acha que eu vou matar, digita um. Quem não acha que eu vou matar, digita 2 E é isso Mano do céu Que cagaço Só na metinha do gato Matei, moleque Caraca, o pulizinho foi mec. Mas tá vindo mais um Opa, meu amigo! Não pode! Ah, mano, o cara ficou miado, velho. Ah, mano. Ah, velho, quase matei, rapaziada. Quase... Eita, pega. Number one. Peraí. Aí. Quase matei, rapaziada. Eu caí. Mano, o cara ficou um pingo de vida, velho Certeza, rapaziada Eita, bora ali Bora aqui pegar meu loot Deixa eu usar aquela lootada rapidex Matei, matei Aqui o é minha, sai fora que o pai tá matando. Não tá saindo capa, infelizmente, mais nada, rapaziada do céu. Fiquei com um cagaço. Tem cara tritando lá embaixo? Tem, se lasque eles. Então, tá falta o maluco subir também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Precisa subir não, mano. Precisa subir não. Pra que subir, cara? Pra quê? Pô. Tá, Mac. Vamos aqui, né, mano. Esperar. Acho que o cara vai subir aqui a casa. Não sei. Velho do céu. Maluco. Jurei que ia morrer. Deixa eu pegar mais um kit. Não sei o que, que eu peguei Deixa essa de passar Eita, eu já volto Ali a tamhadaço Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se aqui tem alguém Não tem ninguém Só bora Gastei sem querer. Só bora, rapaziada, no finalzinho de partida. Sete vivos, três killzinhas pra nós. Não sei se vira pegar a casa. Eu vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui mesmo. É isso, é nóis. Ó, ó o inimigo. Ó o inimigo. Inimigo à vista. Não, matei, mano. Que raiva ou oh, só pra mim ou pra vocês que estão dando Teleporte também, rapaziada eu comentei, mano Velho, tá dando Teleporte pra caramba os caras, velho E tem um cara aqui na casa amarela tem um cara aqui na casa amarela Deixa o cara aí, eita Estava grana. Eita! Que cara chato, maluco! Que cara chato, maluco! Que rapaziada, casa é minha. Casa é minha. Nós gente partida, moleque. Vou dar um cortezinho quando estiver tô... quase matando o cara, eu volto. Encontrei o um inimigo. Inimigo à vista. Ele não me viu Só agora Rapaziada do céu Pensa no moleque que tá cagado É eu É eu Dois capas Morre não, miséria. Mano, meu emulador bugou. Mas é isso, rapaziada. Como vocês viram, o purgatório voltou. Mano, meu emulador bugou, velho. De novo. Mas como vocês viram, voltou aí a ranqueada. Então já deixa o like aí pra fortalecer. E a nós, o cara vai morrer. Quase morreu, mano. Cara cagado. Fui!